Você sabe qual é o seu estilo? Não? Então, vamos descobrir ele juntos hoje? O mundo da moda possui sete estilos universais, assim fica muito mais fácil de você montar o seu look. Porém, cada pessoa possui um gosto, assim é preciso saber como descobrir o seu estilo para poder escolher as melhores opções. Pensando nisso, eu vou te ajudar hoje como descobrir o seu estilo. Olá, Mariane anjos aqui. E o nosso assunto de hoje é como descobrir o seu estilo. Vou te contar quais são os sete estilos da moda. Eles são esportivo, tradicional, elegante, romântico, criativo, sexy e, por último, urbano. Assim, é preciso você saber o seu estilo para fazer as melhores combinações de roupa. Antes de saber como descobrir o seu estilo, é preciso entender cada um deles e o que cada estilo passa na sua imagem pessoal. Isso porque cada um possui características específicas que são representadas nas roupas, sapatos e acessórios. Os três primeiros estilos são os de base, já os outros quatro, Secundários. Bem, vamos partir logo para os estilos? O primeiro que eu vou falar vai ser o esportivo naturalista. Conforto é a palavra que define esse estilo. E as peças que mais estão nesse guarda-roupa são as de moletom, as camisetas, as de malha, as jaquetas jeans e outras peças com modelagem básica e confortável. Ufa, quanta roupa! O segundo estilo é o tradicional, as peças discretas e atemporais são as preferidas. Assim, as cores neutras são mais escolhidas nas peças retas e as de alfaiataria. Camisas discretas e mais estruturadas também fazem parte desse guarda-roupa. Agora, vamos para o terceiro estilo, o meu favorito, o elegante. O estilo elegante tem uma pegada mais requintada, sofisticada e com um leve olhar para a moda. Camisas de seda, blazer de corte reto e calça de alfaiataria. Todas elas têm um tecido nobre e, por isso, são as preferidas. Agora vou começar com os estilos secundários. O primeiro deles é o estilo romântico e esse é o xodó de algumas mulheres. As peças do guarda-roupa das mulheres que têm esse estilo são, em sua maioria, saias e vestidos de comprimento knit. As saias e shorts, na maioria das vezes, de cintura alta, camisas e blusas com golas arredondadas, muitos laços, babados e bordados, cintura marcada, pliçados, rendas e fitas. Para aquelas que gostam de ousar, é do estilo criativo que eu vou falar agora. Ele é em primeiro lugar divertido e ousado. Essa mulher mistura cores, estampas e formas e muitas referências sem pensar duas vezes. Diferente do estilo moderno, onde as tendências comandam o armário. Quem tem o estilo criativo como dominante prefere investir em combinações inusitadas e peças únicas. E às vezes, para não errar no look, elas preferem uma customização. Agora eu vou falar do estilo sexy. Lembra que sexy não tem nada a ver com vulgaridade, hein? O estilo sexy revela uma mulher forte, poderosa e que gosta de valorizar o corpo. As roupas são justas e com decotes acentuados pendas ou recortes. Muitas também utilizam algumas transparências. As mulheres desse estilo gostam muito de salto fino e de chamar a atenção para as partes mais lindas do corpo. Adoram estampas de onça, zebra e cobra. As cores prediletas são preta, roxa, verde, vermelho e vinho. Vamos para o estilo urbano. Será que esse é o seu? Então, vamos descobrir! Este é o estilo mais atual e moderno que existe. Como o próprio nome já diz, ele é sinônimo de ousadia, inovação e exclusividade. As mulheres desse estilo possuem muita personalidade e não se importam se são notadas. Elas usam cropped, jeans larguinhos, a modelagem moderna, look de manga bufante, blusas e casacos volumosos, blusa de gola alta, jeans rasgado, jaqueta jeans, e jaqueta de couro, eu posso te contar uma coisa? Esse também é o meu estilo, os meus dois estilos são o elegante e o urbano, e você, tá conseguindo saber qual é o seu? Mas não sai daí, porque ainda tem mais coisas para a gente conversar, e você, tá descobrindo qual é o seu estilo? Bem, eu descobri que você não deixou o seu like, deixa aí vai! E esses foram os estilos secundários, Vou te dar dois exemplos para você entender melhor: saia secretária, camisa social, blazer e, sobretudo, com acessórios bem discretos. Tecidos com cores neutras ou tom pastel. Bom, esse é o estilo tradicional: tons pastéis, tecidos fluidos, lisos ou estampados. Esse é o estilo romântico. Esses dois estilos possuem uma combinação muito comum. Você percebeu? Então! Qual é o seu estilo? Deixe aqui nos comentários. Ah, eu sabia que você estava esquecendo algo muito importante. Você não se inscreveu. Então, se inscreva aqui para você mostrar que agora você sabe qual é o seu estilo. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Olha que a gente falou de estilo hoje. Até o próximo vídeo.